Essa você só vê aqui. Muito bem, pessoal. Bom dia para vocês. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 29 de janeiro, eh, em uma das academias da cidade de Alta Floresta, para entrevistar o Sr. Rodolfo, que é um empresário aqui da nossa cidade, e que teve uma iniciativa inusitada, né, de sociedade foi surpreendida pela atitude dele, que foi oferecer uma recompensa maior, um aumento da recompensa, né? No caso, o valor de dois mil reais para quem possa estar ajudando, contribuindo ou mesmo identificando o esse, esse escopata que ficou conhecido como o maníaco dos pés. Por que maníaco dos pés? Já são hoje, é, há mais de, de 20 e poucos dias de, de mortandade de animais, entre cães e gatos, já são 27 animais mortos por esse é, indivíduo, certo? Então, eu, eu tive é, o prazer de conhecer o Rodolfo ontem ainda, ficamos sabendo da sua iniciativa e nós estamos aqui para abordá-lo e saber um pouco mais por que dessa ideia e, e, e qual seria, no caso, é, o seu interesse maior assim, com, com, com essa oferta de R$ 2.000. Bom dia a todos. Eu tinha essa iniciativa, porque eu tenho animais em casa também, tenho gatos e tudo, né? E achei uma tamanha covardia né? fazer isso com os animais que com certeza são criaturas de Deus, que né? merecem nosso o nosso respeito. Na realidade eles não podem falar, só quem pode falar somos nós. Então eu estou sendo essa voz né? com esses animais, neste momento, pelo menos um momento realmente de sofrimento que ajuda muitas pessoas que tem seus animais é, em casa, né? que tem um maior carinho. Na realidade, os animais só, só nos dão um carinho, um só amor. Né? Então, então, eu, eu, eu gostaria, de... além de serem criaturas é, é, totalmente sorridas de mal, Sim, também, né? de mal tá? e, na, chegando ao ponto da, da inocência deles, né? uhum. quando, no, no, no caso de, de, um, de um, um ambiente que é invadido, por exemplo, uma residência, algum ataque de animal, é por autodefesa, né? né? Protege, enfim, protegendo o território em que eles convivem, é, porque diz que o cão ele tem a família como a matilha dele, né? Então, e aí eu, eu também é, fiz esse gesto para tentar mobilizar a sociedade, né? Como um todo para a gente poder tentar achar esse monstro, esse indivíduo que com certeza não deve regular bem a cabeça, né? para que ele pague por todos os seus aí, pecados. Né? Tem que, uma pessoa dessa tem que estar tá dentro da prisão, esse é o lugar. Então, eu fiz esse gesto apenas para tentar mobilizar toda a sociedade de auto floresta, né? a gente achar essa pessoa. Eu peço que vocês divulguem esse vídeo, divulguem todas as informações, né, para que a gente possa é, estar realmente obtendo uma, uma informação precisa de quem é essa pessoa. Tá. Agora, você sabe que sempre tem aquelas pessoas que vão pelo lado é, do, do interesse, né, aquelas pessoas que especulam uma coisa ou outra, Vou deixar bem claro para a galera que não tem nada a ver com o Rodolfo empresário, não tem nada a ver com, com o fato do, do senhor ter uma academia na cidade. É pura e simplesmente um gesto individual, do cidadão, da pessoa que quer ver realmente o caso solucionado, né? Sim, com certeza. Eu estou fazendo isso com recursos próprios, tá? Estou é, de parceria com nenhuma associação, nenhuma ONG, dentro do recursos próprio, algumas pessoas não. conhecem, isso, né? E é apenas por carinho mesmo, com esses animais que eu pensei feito isso, apenas isso. Tá, pessoal, lembrando que é muito importante frisar que isso não significa que nós devamos sair numa caçada louca pela cidade porque nós não temos essa, essa condição, essa, essa legitimidade de fazer justiça com as próprias mãos, nós não temos poder de polícia, certo? mas que com certeza, se você for a pessoa que vai que conseguiu identificar, que conseguiu conduzir as autoridades até esse psicopata, nós, você obviamente será a pessoa detentora dessa recompensa. Né? Já são duas recompensas. Existe a ONG, Amamos os Animais, né? e é uma ONG reconhecida. Eu, na verdade, nem é uma ONG, é uma associação, mas o pessoal já criou esse estigma de ONG, mas é uma associação de pessoas que prezam muito pela saúde, dos animais e que está oferecendo R$ reais E agora, com mais o, o, o valor aqui do, de R$ 2.0 do, do Sr. Rodolfo, é, nós temos aí 3.20 para quem conseguir essa proeza, que na verdade vai ser um, um verdadeiro herói da sociedade. Né? Um, é um benfeitor que vai estar tá aliviando o drama de várias famílias que eu têm sabia. hoje prendido os seus cachorros dentro do, da, da, da, do seu, da sua residência para que não sofra né, o risco de, de, de, de vê-los acordar e vê-los mortos no quintal com, com todo esse drama que está passando. O senhor quer mandar mais uma recadinha aí? Pro... Sim, é... eu acho que a pedir a ajuda de todos, de toda a sociedade de autoflorestas, para contribuir, para divulgar o vídeo, para divulgar no WhatsApp, no Instagram, para a gente realmente poder encontrar esse monstro que está fazendo esse monstro. Atingir trabalho. o objetivo. Ah, eu agradeço a todos, tá? Um abraço, carioca aí. Que Deus. Parabéns pela Uma iniciativa, abraço. tá? Nós tivemos questão de vir aqui te conhecer, para te entrevistar e jogar aí no ar, no site Mato Grosso ao vivo, e esperamos que haja o resultado esperado, né? Tudo dentro da, da forma da lei, para que todos saiam, fiquem tranquilos e possam é, deixar os seus animais, né? É, livres de qualquer... Isso e aí é, em suas residências. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço. É.